Tu leva muita coisa da música, acho para organização na sua cabeça e para sua vida em si. Sim, é uma linguagem universal, né? Quem sou eu para ir contra ela? É a linguagem universal, é a matemática da música, tá Sim. lá. Maravilha. Sim, né? E aí depois da Codevaspe. eu. Debatio... traumatizado. Eu achei legal. Você não ficou traumatizado com a banca? Não, tudo certo, tudo certo. É uma questão de tempo questão de tempo. Eu gosto do desafio. Né? É, é, é, é bacana. Por isso que eu, tenho, que eu toco jazz, porque a, a arte do improviso me chama muita atenção. Você tem que ser lógico, criativo, e ao mesmo tempo não se perder no meio de tudo. Então, o desafio para mim faz parte. Qual o seu Instagram? Já deixa aí para o pessoal o Instagram. Meu Instagram é Victor_S_Figueiredo. S. Figueiredo. Se eu, seu nome. <risos> se eu não me engano. Se eu não me engano. Victor Underline S. Figueiredo Se minha esposa estiver vendo, ela também poderia me ajudar Nessa, pra, se eu estiver Equivocado e tal Vamos ver se é, é esse aqui Que eu coloquei na tela Você colocou na tela? É Então, eu não estou vendo a tela Deixa eu ver a tela Figueiredo Figueiredo Figueiredo Figueiredo, Figueiredo. Deixa eu ver aqui tem é uma, uma maldita dislexia e complica tudo. É, Victor Underline, underline S. Figueiredo. Ah, então vamos é. Galera, para seguir, para pedir Vanderlee lá, quando ele estiver tocando em algum lugar, toca Vanderlee, quem não conhece, tem que conhecer. E a filha dele Sim. canta, tá caramba. Enfim, vamos conhecer. voltar para cá. Uhum. E aí, eu falei, tava meio em concurso Belo horizonte e tal, aí adiou abriu o concurso da Polícia Federal para a gente, aí eu pensei comigo, por que não? Deixa eu ir lá ver de qual que é dessa, dessa Polícia Federal, como que é estudar coisas fora da minha área de conforto? Para a gente. gente, é como é que é estudar direito penal, como é que é estudar é, contabilidade, e aí eu dei uma estudada e tal, fiz a prova... Tudo, tudo certo, tudo legal, não ia passar, mas foi uma experiência interessante para eu ter até, até uma métrica de que não saber algo e saber algo é o caminho que eu tenho para chegar nos meus objetivos. Entendeu? Então, eu não sei nada de contabilidade, então eu não vou conseguir passar na polícia FEDERAL, mas eu sei sobre psicologia, então eu vou chegar lá. Psicologia, sem dúvida alguma. Maravilha. E aí, depois desse da Polícia Federal que fez o da Fim Saúde, da Fim Saúde, não, da Prefeitura de Belo Horizonte? Prefeitura de Belo Horizonte. Aí chegamos onde estamos aqui, com a nossa querida RBO, banca que amo demais. TESP, RBO. <risos> Mas tudo certo. É, encarando de maneira pragmática, né, aí, eu, se você me permitir, claro, eu... Vi uma prova fácil para quem se prepara há um bom tempo já. Era uma prova, sinceramente, era uma prova para gabaritar. Uhum. É, mas aí é uma questão de vacilo. duas questões por não ter lido um ou. Então, assim, aí tem a questão das questões anuladas que estão gerando desconforto nos nossos grupos e tal. É, mas era uma, uma, foi uma prova bem, bem fácil. Bem fácil. Então. Serve até de parâmetro, nesse sentido. Por que, que eu foquei em prefeituras? Porque dentro do tempo que eu tenho para estudar, e é isso aonde eu queria chegar, é o que eu consigo agora. Eu estudo de meia-noite às duas da manhã. Tu chegava do show e já estudar? Já estudava estudar, ou chegava da aula, porque no dia a dia, como minha filha ainda tá pequena, eu prezo muito em estar tá junto com ela e não deixar, tentar não deixar ao máximo minha esposa sozinha, Nessa tarefa que é linda, maravilhosa, mas é cansativa e exaustiva, já que eu fico o dia inteiro fora de casa, andando para um lado para o outro. Então, o único horário que eu encontrei, meia-noite, às duas, aí põe que eu tiro uma hora líquida disso, tudo certo. Preparação a médio e longo prazo e vamos que vamos. Tu estudava quantas horas de média por semana? Por semana e média, pegando o fim de semana que eu consegui estudar mais, era na faixa de sete, oito horas, no máximo. Caraca, velho. Isso, Caraca. Desde isso desde o início do edital? Isso desde o início do edital. Eu acostumei meu corpo a estar acordado até as duas e acordar às sete da manhã. Então, eu conseguia não ficar cansado, sabe? Caraca. É. é de vez em quando eu tinha que levantar, tomar um café, dar uma corrida em volta da casa e tudo certo, mas muito bom. Deu certo. Eu, eu não tenho nem o que comentar aqui. Já deu certo. É. E a, a ideia de ter um, um horário para chegar, um horário para sair vai me ajudar porque eu posso organizar melhor essa questão dos horários de estudo por aí vai. Massa, é, quando que tu acha que tu vai ser chamado? Ó, oh, eu gosto muito de observar editais, já li de trás para frente o extrato de contrato da RBO com BH. E eu tô achando que, dependendo do Calil também, tomara que o Galo seja campeão de alguma coisa, ele ficar feliz da vida, mas março, abril talvez? Ah, cinco, seis meses daqui até lá? É, mas Foi. assim, quem sabe? Talvez sim, talvez não. A gente depende também dos outros prazos, né? A gente é, já teve tu, um... um... Tu, sempre falar, teve, tu sempre teve essa cabeça leve, Vitor, tipo, é, de aceitação? das coisas da vida, porque desde que a gente começou, você é, é, tem fluído por essa narrativa psicológica, digamos assim. É assim e tal, aprendi, fui para o próximo e foi, foi, foi. Sim, posso voltar à música? É o jeito. É, é claro, é claro. É, pelo a música instrumental, principalmente o jazz, ser um gênero de difícil execução, é, eu aprendi que tapinha nas costas não serve. Ou seja, eu virar e falar para mim mesmo. E ouvir de pessoas, não, já tá lindo, está tá maravilhoso. Muito obrigado, mas eu preciso de ter uma autocrítica que não me amasse, mas ao mesmo tempo que não me afague demais. E por isso, quando eu tenho bons resultados e maus resultados, eu encaro como coisas normais da vida. É claro que a gente fica triste, é claro que a gente fica feliz, mas o Pat Metin, que é um guitarrista de jazz famosíssimo, ele entrevistado uma vez num Grammy, tinha acabado de ganhar um Grammy, perguntar, tá, e aí, Pet, como é que é? Ganhou o Grammy, vai para festa? Ele, não, não. Muito obrigado, agradeço muito, mas tô pensando já no próximo trabalho. Caraca, caraca. É. Olha, aí, povo falando, Wagner, esse cara aí merece. Valeu, Wagner. Maíra Lopes, é, esse vitor te amo, parabéns. Acho que é fã sua. Acho que é, é fã. Minha querida esposa. Ah, Sua coach, né? Minha coach, minha coach. Como é que tua família te apoiou nesse processo todo, bicho? Apoio 100%. Eu vejo que tudo feito dentro da possibilidade de cada um. É, minha esposa também tem o um trabalho dela. Ela é designer de interiores, então é um trabalho que leva tempo. Criativo, é, é um trabalho extremamente criativo, é um trabalho artístico, só que trabalha com coisas mais concretas, literalmente. Então, dentro de, das possibilidades da nossa família, eu tive uma coisa 100%. Claro que, dependendo da situação, rola um estresse, ou uma situação que é da família, que é de morar junto, mas não tem nada a reclamar, só agradecer. Maravilha. Olha aí, Maíra, essa declaração de amor ou louco, meu! Ao vivo! <risos> Já pode casar, né? É, <risos> Vitor. Não, maravilha, é verdade. É, é, é... A caminhada ganha mais sentido quando você está com alguém. Minha esposa estuda também, enfim, é, um, é um, uma reciprocidade muito grande, rola atrito e tal, é, é convivência humana e muito aprendizado. Vitor, tu tinha alguma estratégia de estudo, cara? Porque tu falou para mim agora há pouco que tu dá uma média de 7, 8 horas por semana. Sim, sim. Que milagre sim. tu fazia, bicho? É... Acaba que... Eu lembro muito de uma aula sua. Primeiramente, posso te fazer um elogio? Já sou casado. <risos> Calma. Você me pegou quando você não é, passou pano para situações envolvendo alunos, situações de desgaste, situações onde a prova pedia tanto e você fez tanto e você não pode baixar a cabeça. Essa é a regra do jogo. Essa, essa frase sua é fantástica. Então, assim, é, quando você explicou uma questão de um diagrama, onde no centro são as matérias que são sempre pedidas, e à medida que você vai expandindo seu estudo, você vai chegando mais para as bordas e para os círculos de fora. Uma vez você falou isso, não sei se foi numa live, não sei se foi numa aula. É, então, você começa, por exemplo, vamos pegar a psicanálise, Freud. E à medida que você vai estudando, você vai pegando lacan, você vai pegando outros teóricos e tal, você está mais preparado para encarar qualquer tipo de prova, isso me pegou demais. É onde eu tive a estratégia de médio e longo prazo. Eu não vou conseguir uma aprovação num concurso, vamos pegar um concurso difícil, no TJ São Paulo com milhares de inscritos, com o nível que eu tenho hoje. Então, eu preciso de ter uma boa estrutura, uma boa, um bom curso, ótimos resumos e fazer milhões de questões. Uma boa estrutura, onde Psicologia Nova entrega de maneira fantástica a questão do, do material condensado, por exemplo, aquele livro de 500 páginas, que foi caríssimo no concurso, e que você condensou para a gente, é, isso é o que vale, porque eu chego num ponto da minha vida que eu não posso perder tempo, querendo ou não. Então, eu tenho que é, estabelecer certas metas dentro de um objetivo claro. Então, as aulas da professora Monique sobre o Dalgalarrondo, onde não, tal capítulo, tal capítulo, tal capítulo, daqui para cá, você vai estudar nos manuais. Isso me fez olhar a matéria de outra maneira. Então, ter esse foco, ter bons resumos e fazer... N, N, N questões. Isso durante todos os dias da semana. Cara, tu fez o arroz com feijão mais bem feito da, da história, velho. Eu nunca vi alguém passar num concurso desse porte com tão pouco tempo. Um, um tempo muito curto. E eu. eu Permita-me agora fazer um outro elogio. Eu fico muito feliz de ver que você persistiu. Porque é, eu acho que a nossa geração. Somos contemporâneos, a diferença de idade não chega nem a 30 anos. <risos> Mais ou menos. Mas a nossa geração é inquieta. Se a gente tivesse lá no início dos anos 2000, uma pessoa com 30 anos de idade já estaria, cara, não já tô velho para começar a estudar para concurso. Eu ouvia isso. Já tô velho para começar a estudar para concurso. Eu era novinho ainda, pensando em estudar para concurso. E ontem eu entrevistei uma pessoa com 39 anos que passou, tu tá com 32 agora, passou. Tem alunos hum. com 40 que passaram, 45 e tal. E isso é muito bom. Isso também não impede que daqui a mais 10 anos você não esteja na Prefeitura de Belo Horizonte, talvez já esteja em outro concurso ou outro lugar. É, é bacana, é bacana a, ver isso. A ideia é não parar, sabe? Eu entendo que há o tempo da nomeação, que enquanto isso eu tenho que esperar, mas eu vou continuar fazendo concurso. CRP eu já estou, visceral já no CRP, Minas Gerais. Ó, tô pensando em... Estou Maranhão, pensando... Maranhão, Maranhão. Já estou pensando em ir para o Maranhão fazer uma prova, porque, querendo ou não, por ser a banca, tem certas semelhanças. É... Então, vamos ver. Aí eu vou continuar, continuar, continuar desenvolvendo a trajetória. O caminho se faz caminhando.